Pansexuais. Onde vivem? Pelo que se atrai? O que comem? Essa e mais perguntas no Cup Repórter. Oi, eu sou o Cup e você sabe o que é pansexualidade? Este é um termo que para muitas pessoas ainda é algo novo. E como qualquer coisa nova, as pessoas inventam muitas histórias da carochinha. Hoje eu estou aqui para te explicar o que significa ser uma pessoa pansexual e destronar algumas mentiras. Que talvez já te contaram sobre isso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para estar nos ajudando, né? Quando a gente tá falando sobre sexualidade, uma das questões é por quem você se atrai sexualmente. Sexualmente. Porque eu fiz. Pelo isso. mesmo gênero? Pelo gênero oposto? E pansexualidade é sobre isso. Então, pan vem do grego todos o que se refere a todos os gêneros, então uma pessoa pansexual é uma pessoa que se atrai sexualmente por pessoas de todos os gêneros, ou uma pessoa que se atrai sexualmente por pessoas independentemente de gênero. Ou seja, a identidade de gênero de uma pessoa não é um fator importante para o pansexual sentir atração ou não por aquela pessoa. Vamos imaginar, existe João e Denise. João é um homem hétero. E João se sente atraído por Denise. Ele só consegue se atrair por Denise porque Denise é uma mulher. O gênero de Denise é importante para a atração de João. Agora vamos inverter os papéis, porque a gente não falou sobre Denise. Denise é uma mulher pansexual. E vamos supor que ela sinta atração por João. Apesar dela se sentir atraída por João, o fato de João ser homem não é importante para isso. Ela se sentiu atraída por João apenas por ele ser João, não por causa do seu gênero. Vamos colocar mais gente na equação. Por quê? Denise também poderia se sentir atraída por Vanessa, que também é uma mulher. Ou por Gabriel, que é uma pessoa não binária. O lance é que o gênero não é importante para Denise, e sim a pessoa. E eu não estou dizendo que a pessoa não é importante para João também. Mas, João só se sente atraído por uma pessoa se ela for de determinado gênero. Tá, vamos vamos chegar aqui perto de novo, porque não quero ficar tão longe assim. Cap, peraí, você falou aí rapidinho, homem, mulher e... Pessoa não binária? Como assim? Não entendi. Isso é um ponto importante de se lembrar, porque existem pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher, e isso não é sobre o que tem no meio das pernas dela. e sim sobre suas identidades. Termos como hetero homossexual tendem a não incluir tais pessoas, porque eles existem há muito tempo antes de, das pessoas sequer se identificarem com esse termo específico, mas... Como pansexuais não se importam com o gênero, eles definitivamente incluem pessoas não-binárias como um de seus potenciais interesses de se sentir atraído sexualmente. Deu pra entender? Fez mais sentido agora? Talvez ainda haja algumas dúvidas, principalmente porque falam muita besteira por aí, mas chegou a hora do vídeo em que nós vamos desbancar algumas mentiras. Vamos começar. Pansexuais são pessoas confusas sobre sua sexualidade. Não. Quando você se identifica com um termo tão específico, a última coisa que você está é confusa. Não é só porque gênero não é um fator importante que você não sabe pelo que você se atrai. Não é assim que funciona. Pansexuais se sentem atraídos por tudo. Objetos, animais, humanos de todas as idades. Gente, isso aqui é uma mentira muito agressiva sobre pansexuais. Todos de pan é de todos os gêneros, não sobre todas as espécies, idades ou objetos. Tapa na cara de quem vem falar sobre isofilia ou pedofilia sobre pansexuais. Essas coisas são erradas e não tem nenhuma orientação dentro das letrinhas LGBT+, que relativizam ou acham isso ok. Não, gente. Não caiam nessa, por favor, gente. Tá bom? As pessoas costumam falar essas coisas para sujar a imagem do movimento LGBT. Pansexuais se sentem atraídos por seres humanos maiores de idade de todos os gêneros. Pansexualidade é a mesma coisa que bissexualidade. Não. <risos> Acredite, todo pansexual sabe que existe bissexualidade e mesmo assim se identifica com pansexualidade não bi. Se você quer saber por que existe tanto o termo pansexual quanto o bi termo bissexual e por que as pessoas se identificam de formas diferentes, assista esse vídeo que está no izinho que está aqui, pois nele eu estou focado em explicar justamente essa diferença. Pansexuais só querem se sentir especiais procurando uma palavra nova e chique. Eu acho que é muito fácil para alguém que é hétero, por exemplo, falar esse tipo de coisa. Na percepção popular, todo mundo é hétero até que se prove ao contrário. Essa pessoa já veio para o mundo com um termo que deram para ela que ela se identifica completamente. Isso é muito fácil, difícil é você ter empatia de se colocar no lugar de uma pessoa que cresceu num lugar que as pessoas vivem dizendo pra ela que ela é algo que ela não se reconhece. Você não sabe como é estar na cabeça dessa pessoa. Encontrar um termo que te defina perfeitamente pode ser uma das melhores coisas que acontecem na vida de uma pessoa. Se você tem alguém que veio te dizer que é pansexual, não vá falar pra ela que não existe, que é invenção. Respeite a pessoa se informe sobre sua identidade, a acolha, a empatia é tudo. Pansexuais são pessoas promíscuas, que querem pegar todo mundo que vê pela frente. Ai meu Deus, eu conto, vocês contam. Pansexualidade não é isso. Não é só porque você tem a possibilidade de se atrair por qualquer pessoa, que você vai se jogar em cima de todas as pessoas que você vê na frente. Seria a mesma coisa que dizer que toda mulher hétero quer fazer oba-oba com todos os homens que ela vê pela frente. Só porque ela é hétero. Faz sentido isso? Se você é uma mulher hétero e falar isso pra você, você vai achar o okay, quê? Você não vai gostar. Por que, que as pessoas acham ok fazer isso com pansexuais? Não é assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus. Pansexuais querem relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo. Não. Pansexualidade é sobre por quem você se atrai e não com quantas pessoas você quer ficar simultaneamente. Se você quer falar sobre relacionamentos com mais de duas pessoas, você está falando sobre relacionamentos não monogâmicos ou relacionamentos poliamorosos, e as pessoas nesses relacionamentos podem tanto ser hetero, homossexuais, bissexuais, assexuais, não tem nada a ver com ser pansexual. Tudo bom? Ok. Pansexuais são solteiros desesperados. <risos> Quem é que inventa essas coisas? Aí a pessoa fica solteira. Né? Por tanto tempo que ela desiste de tentar encontrar uma pessoa só de um determinado gênero e capaz de aceitar todas as pessoas de todos os gêneros, só pra ela deixar de ser solteira logo. Desespero. Será que vocês acreditam nessas historinhas, gente? Não. Hum... Pansexualidade é a única identidade que se atrai por pessoas não binárias. Apesar desse ser o termo mais abrangente de todos e de fato incluírem pessoas não-binárias, diversos termos incluem pessoas não-binárias. É bom lembrar que com o passar do tempo, definições mudam, e algumas definições podem ser mais inclusivas do que você acha. Você não é pansexual se você só namora um determinado gênero. Gente, a gente não escolhe por quem a gente se atrai. Vamos supor que eu, pansexual, só tenha me relacionado com duas mulheres ao longo de toda a minha vida. Isso não é verdade, até porque eu sou bebê, eu a pessoa mais pura desse universo. Eu não namorei essas mulheres porque elas são mulheres, mas sim pelas pessoas que elas são. Se aconteceu, das pessoas com quem eu me envolvi apenas foram mulheres, isso não faz de mim menos pansexual. O pansexual não precisa ter namorado todos os gêneros do mundo pra provar pra você que ele é pansexual. Peraí, você disse que você é pansexual, mas você não é assexual? Eu não sei o que eu fiz agora, por que eu fiz isso. Mas deixa eu explicar logo isso sobre mim. Se você já vê meus vídeos, você sabe que eu me identifico na área cinza da assexualidade. Ou seja, eu estou no espectro da sexualidade, mas também sinto atração sexual. Só funciona de uma forma diferente do que as pessoas normalmente têm acostumado. E quando eu sinto atração sexual por alguém, pra mim é indiferente o gênero da pessoa. Então eu sou simultaneamente... Pansexual e assexual na área cinza. Entenderam? Se você achou confuso este lance sobre assexuais que eu acabei de falar, respira, fica tranquilo, porque eu tenho mais vídeos sobre o assunto que você pode assistir clicando nesse xizinho que está aparecendo aí na tela, Que eu tenho mais esse vídeo e eu tenho vários outros vídeos. É hora de aprender. Ficou mais alguma dúvida sobre pansexualidade? Você é pansexual e já ouviu alguma dessas coisas? Qual foi a pior coisa que você já ouviu por ser pansexual? Responda alguma dessas perguntas no comentário abaixo, porque eu quero saber o que vocês têm a dizer. Eu sou @apenascup apenas em todas as redes sociais, sigam-me especialmente no Instagram. Espero que tenha gostado desse vídeo e até mais.